Olá pessoal, mais um dia na Austrália com a Twizy começando pra vocês e um feliz 2018 essa é a primeira coisa que eu quero falar pra vocês nesse vídeo é o primeiro vídeo do ano ah, e muito legal que no começo do ano passado nessa mesma época eu estava fazendo um vídeo falando da abertura da Twizy e hoje a gente já está aqui no nosso office, né? como vocês podem ver aqui atrás o head office ah, e é um lugar que vocês vão poder vir conhecer aqui em Brisbane vão poder falar com a gente por aqui e tudo mais então um feliz 2018 pra vocês e esse vídeo a gente vai falar sobre os preços de intercâmbio, quanto custa um intercâmbio pra você vir aqui para a Austrália em 2018 já com os preços atualizados. Então, se está interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out! Então, pessoal, antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês o nosso novo consultor educacional aqui de Brisbane, do Head Office daqui da Austrália, Thiago Guardini. Se apresente para o pessoal. Olá, tudo bem? Vocês que estão aí em casa assistindo nosso vídeo. Meu nome é Thiago Guardini, sou novo consultor educacional da 2 travel Travel. Né? Já estou aqui na Austrália mais de um ano, vivendo essa experiência incrível. E agora né, já tem um tempinho né, que eu estou tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas querendo vir com esse mesmo objetivo, aprender inglês, ter uma, uma nova vivência, uma cultura diferente. Né? Então é um prazer poder ajudar todo mundo e podem contar comigo sempre que precisar. Um caminho e-mail na info e o Thiago vai direcionar para gente. É isso aí. Então, para vocês que não conhecem ainda, o nosso time completo aqui de Brisbane, o Thiago é o nosso mais novo contratado, trabalhando com a gente há uns quatro meses, né? Por aí. E tem ajudado já bastante gente a vir para cá, já tem bastante clientinho seu chegando também, né? Muito bom. E para vocês né que querem conversar com a gente e tudo mais, o Thiago vai poder ajudar vocês, assim como a Aline, assim como o Douglas, eu também, o pessoal, né? As outras pessoas do time. Então. Fiquem ligados que qualquer hora vai cair um, um e-mail do Thiago na sua caixa, a hora que vocês mandarem, para vocês conversarem com ele ao vivo no Skype. Exatamente, vai ser um prazer poder ajudar, <risos> vai ser um prazer entender o projeto de cada um de vocês. E, enfim, né, não deixem de entrar em contato com a gente. Se você tem um planejamento de vir para a Austrália, com certeza a gente vai ajudar você a realizar esse sonho, tirar esse sonho do papel e se tornar realidade. Então vamos lá, pessoal, para começar a falar um pouco dos preços, uh, de quanto custa vir para a Austrália, eu vou falar especificamente de Brisbane, tá? Lembrando que a gente também atende Sydney, Melbourne, Cairns, Gold Coast, então a gente tem várias cidades da Austrália, então eu tenho uma escola nível 1, uma escola nível 2 e uma escola nível 3, tá? Uh, eu já falei sobre as diferenças de níveis das escolas em alguns vídeos, mas só para ressaltar que assim, não é porque uma escola é nível 3 que ela é totalmente ruim, tá? O nível das escolas ele não se dá... Ah, só pela qualidade da escola, existem inúmeros fatores, inclusive ah, Quantas pessoas estão na escola, quantidade de vistos aprovados, qualidade também de ensino, obviamente Mas são, é uma soma de fatores muito grande que faz a escola ser nível 1, 2 ou 3 Papel e caneta na mão e já começa a escrever aí o que que eu vou falar pra vocês. Então, primeiro de tudo, vocês vão ter que escolher o curso de vocês, né? Então, uh, uh, falando de uma escola nível 3, tá falando de uma média de 4 mil dólares a 4.200 dólares. Nessa cotação que eu tenho aqui pra vocês, eu tô fazendo uma cotação completa, né, de um intercâmbio de seis meses. Uh, então, essa daqui tá dando 4.080 dólares já com material incluso e a matrícula inclusa do curso de vocês. Então, 4.080 dólares é o que vocês vão gastar mais ou menos nessa escola de nível 3 uh, para ficar seis meses aqui na Austrália. O que mais a gente tem incluso nisso? Para você fazer um intercâmbio completo, você precisa da escola, do seguro saúde, acomodação, que é opcional, mas basicamente todo mundo pega, uh, um transfer do aeroporto para a gente poder buscar vocês no aeroporto, e pagar os vistos de vocês e as taxas remanescentes. Então, taxa de administração da Twizy e a taxa de aplicação de visto no, do nosso despachante em São Paulo. Tá? Então, eu vou, de, vou detalhar essas taxas para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Então, da escola, seis meses de curso de inglês numa escola nível 3, 4.080 dólares. A acomodação para duas semanas, 390 dólares, 195 dólares por pessoa a, por semana. Isso eu estou falando de um intercâmbio para solteiros, tá? não estou incluindo casais aqui. Uh, um seguro saúde médio para 7 meses, 280 dólares. Então na acomodação eles têm uma taxa também que vai depender de qual projeto que vocês forem pegar. Então para mais informações sobre as taxas de acomodação vocês falam com a gente, mas é entre 200 e 300 dólares dependendo do, do lugar onde vocês vão ficar, tá? Então eu estou dando uma média de preços para vocês aqui. Uh, o valor dos vistos, tá? Um visto para solteiro, para a Austrália, ele custa 560 dólares. Isso é um padrão da imigração. Se vocês forem no site da imigração agora, lá, im.gov.au, vocês vão ver que o valor do visto custa 560 dólares e é obrigatoriamente pago por cartão de crédito. Tá? E a taxa de, de despachante Também varia de 300 reais A 500 reais Pegando um pouquinho desse gancho de falando de vícios e despachantes Eu queria deixar uma coisa um pouco mais clara para vocês Algumas agências preferem utilizar Um despachante próprio, que é um funcionário próprio Da agência, que faz o vício dentro da própria empresa E algumas agências como a gente Prefere usar despachantes externos, né? Que tem o seu próprio escritório de despachante Muitas vezes você tem um profissional dentro da agência Que também não tem uma qualidade de serviço tão boa Quanto um despachante próprio que faz isso Um despachante que faz isso há anos, por exemplo O nosso despachante trabalha com isso há 25 anos, então vale a pena vocês, né, pagarem um valor para essa pessoa que não é um negócio tão alto assim para poder fazer a aplicação de visto de vocês, que também não é uma coisa fácil, né? Então a visto envolve várias coisas, como carta de intenção, carta de sponsor, a comprovação de renda, a documentação para comprovar trabalho. Então existe um mar de informações que vocês têm que dar para o despachante. E se a pessoa que tá do outro lado da tela ali não for boa o suficiente para isso pode ser que você tenha algum problema no seu visto. Então, na Twiz, a gente tem um despachante externo, um escritório em São Paulo, né, que vocês podem fazer o visto de vocês direto no Brasil. E tem uma taxa que é cobrada por isso. Só para deixar isso bem claro sobre a questão do despachante, a gente vê bastante coisa na internet falando sobre isso e tudo mais, mas a gente tem sempre que levar em consideração o tipo de trabalho que cada empresa tem uh, e a qualidade de serviço que isso engloba também. Né? Ninguém, ninguém trabalha de graça, basicamente. Sobre o preço das escolas também, lembrando que o preço é feito por semana, tá? Ele é cobrado por semana. Tudo aqui na Austrália é cobrado por semana. Você recebe salário por semana ou quinzenalmente. Uh, e os preços das escolas não diferencia disso. Então, todos os preços são recebidos, são, todos os preços são cobrados por semana. Então, esses preços que eu estou dando para vocês aqui das escolas, eles são para 24 semanas, o que seriam 6 meses. Beleza? Uh, falando um pouco agora de uma escola nível 2, uma escola de um nível um pouco mais acima, né? Então, o que, que a gente tem? A... Uh, para as 24 semanas, 6 meses de estudo, a gente está falando entre 6.300 a 6.600, nessa cotação que eu fiz para vocês aqui de 6.555 numa escola nível 2 aqui de Brisbane. No final, uma escola de nível 2, com tudo que vocês têm aqui, com a cotação do dólar de hoje de 2,53, mais ou menos, a gente tá falando de um valor total em reais de 21.275,64, tá? Então, isso para uma escola nível 2, em diferença da escola nível 1, que estava R$15.000,00, e nove reais. Tá? Então, 15 mil reais uma escola nível 3 21 mil reais uma escola nível 2 E agora vamos falar um pouquinho de uma escola nível 1 As escolas nível 1 elas não são tão mais caras Quanto as outras escolas nível 2 e 3 né? Sazonalmente eles fazem promoções E tentam competir com os preços das outras escolas Então confere com a gente Manda e-mail pra gente no info arroba, Ou pede seu orçamento no site No www.twizetravel.com Barra orçamento uh, para você poder conferir se no mês que você está procurando Essas escolas vai ter algum, alguma promoção ou não às vezes você acaba pagando até 5, 6, 7 mil reais mais barato No ano passado a gente teve escolas nível 1 um Que chegaram em preço de nível 3 <risos> Então, falando um pouquinho sobre os preços. Uma escola nível 1 aqui em Brisbane, que é uma escola que a gente também tem em outras cidades da Austrália, ela vai ficar em média R$ 22.300. Para vocês terem uma noção, os preços da escola são os que mudam. né? Preço de acomodação com a gente não muda, o seguro saúde não muda, o valor do visto, taxa de despachante, nada disso vai mudar. A grande questão do intercâmbio de vocês é o preço da escola que vocês estão escolhendo mesmo. Então, por exemplo, de uma escola nível 3 de 15 mil reais para uma escola de nível 1 de 22 mil reais, a gente tem uma diferença aí basicamente de 7 mil reais de uma para outra. Então, para algumas pessoas isso é uma diferença muito, muito alta e existem pessoas que preferem realmente ir para uma escola de um nível um pouco mais acima para ter uma qualidade de ensino superior. E eu acredito que sempre vale a pena você pesquisar qual o perfil que você tem para estudar em cada escola. Um outro ponto interessante sobre as escolas de nível 2 e 3 é que nem todas as pessoas podem ser aplicáveis para estudar nessas escolas. Então, as escolas de nível 2 e 3, por elas serem mais baratas, você tem mais exigências de documentação e mais provas você vai ter do porquê você quer estudar nessas escolas. Então, escolher uma escola de nível bom é sempre, sempre, sempre mais vantajoso para você do que escolher uma escola de nível mais baixo, tá? Então, uma escola de nível 1, por exemplo, é igualmente proporcional a menos problemas na aplicação do seu visto, tá? Obviamente que isso vai depender de perfil para perfil, sempre conversem com a gente, manda e-mail aqui para a gente poder conversar e saber um pouco mais do seu perfil para poder saber de qual escola a gente vai poder indicar vocês, beleza? Para finalizar, existem alguns, algumas taxas a mais, né? Obviamente não falei de passagens no vídeo inteiro, porque a gente não trabalha com passagens diretamente aqui, a gente tem um parceiro em São Paulo, uh, inclusive um abraço, um abraço pro pessoal da Best to Travel uh, de São Paulo, que faz a parte de passagens para a gente aqui também, Uh, então uma média de preço que vocês vão ter de passagens do Brasil para a Austrália saindo de São Paulo, tá? Que é a média que eu tenho, uh, vai te custar entre 800 dólares a 2 mil dólares. Lembrando que isso é dólar americano. Tá? Então, a média, na verdade, é ser entre 1.000 e 1.300, mas dependendo da época do ano, vocês vão acabar pagando até 2.000 dólares. Por exemplo, no Natal do ano passado, eu lembro que eu vi passagens aí a 8.000 reais na classe básica. Então, uh, tava bem, bem absurdo de ir para o Brasil ou vir do Brasil para a Austrália na época do Natal. Então, não se assustem, tá? Normalmente as passagens ficam aí entre 800 e 1.200 dólares americanos, 1.300, tá? Uh, algumas outras taxas que vocês também têm em relação ao intercâmbio de vocês, é exame médico que vocês vão ter no Brasil, que custa em média média 300 a 400 reais, dependendo da cidade que você está. Esse exame médico ele pode ou não ser pedido pela imigração. Então, se for pedido, vocês têm que uh, seguir as regras do despachante, que vai indicar para vocês um médico mais próximo da sua residência, na sua cidade, que você possa fazer esse exame, tá? Então, esse exame médico, ele tem que ser com o médico credenciado da imigração, porque existe um número chamado HAPID, H-A-P-I-D, que é a identificação, que você fez o exame médico, ele já sobe direto os seus exames para a imigração e é um dos últimos passos que você vai tomar uh, antes do seu visto ser aprovado ou não, tá? Então, esses são alguns gastos dessas que você vai ter. Algumas coisinhas menores, como tradução juramentada, se for preciso, uh, tradução de carteira de motorista, esse, esse tipo de coisa já não entra muito nessa lista, porque são coisas muito específicas que talvez possam ser pedidas ou não. Mas... Uh, Sempre tenham em consideração que não é só o valor do orçamento que vocês estão vendo com a escola, seguro-saúde, etc, né? Existem alguns valores extras também aí que podem acontecer ou não, Tá? Além dos valores extras, né, essas coisinhas pequenas, tenham sempre em mente também da comprovação financeira. Eu não vou falar de comprovação financeira nesse vídeo, se vocês quiserem saber mais, vocês nesse vídeo aqui em cima, que eu já falei de comprovação financeira, vai lá e assiste para saber como é que funciona isso também, mas também é envolvendo né, o dinheiro de vocês, a comprovação financeira de vocês, o visto. Então assistam o vídeo lá para vocês saberem mais sobre tudo, tudo, tudo que vocês vão precisar ter de dinheirinho para poder fazer o intercâmbio de vocês, beleza? Para finalizar, pessoal, anotar aí escola nível 3 média de 15 a 15.500 reais com tudo incluso para seis meses escola nível 2 de 20 a 22 mil reais com tudo incluso para seis meses a uh, escola nível 1 de 22 a 25 26 mil reais para seis meses também. Nesse vídeo eu não vou falar de escolas ah, de 16 semanas, nem mais de 36 semanas, porque 24 semanas é a média que todo mundo busca. Se você está interessado em fazer um intercâmbio menor, de 16 semanas, que são quatro meses, que é o mínimo necessário para ter o seu visto de, de estudante, entre em contato com a gente, fala com a gente, vai ser um prazer poder atender vocês. O Thiago vai estar tá aqui ajudando vocês, a Aline, o Douglas, qualquer um da minha equipe, que vai poder ah, dar esse contato com vocês, fazer esse contato com vocês e dar algumas cotações. Então, entre em contato com a gente. E a gente vai poder te ajudar, beleza? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal Não esquece de se inscrever no canal Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Espero que tenha ajudado alguns de vocês Um feliz 2018 e a gente se vê no próximo vídeo Beijo de ótimo pra vocês Tchau <risos> <risos> Trouxa, mano Cara tem medo de ser demitido, né